Boa tarde, boa noite, bom dia, é um prazer enorme estar aqui novamente. Hoje temos aqui Renato Fragelli, que é professor da Escola de Pós-Graduação e Economia da Fundação Getúlio Vargas. É um prazer enorme ter você aqui conosco, Renato. É, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, quer dizer, é um é, é, bom dia, né? Boa tarde, o que, dependendo da hora que, que as pessoas estiverem vendo essa nossa conversa. Prazer é todo meu, chamar. Estou aqui à sua disposição. Ok, vamos conversar um pouquinho, a ideia aqui é uma conversa informal, vamos começar, eu vou te fazer uma pergunta, mas depois vamos fazer uma conversa de verdade. Primeira coisa, eu tenho lido seus artigos aí no Valor, eu acho que tem uns artigos super interessantes, eu estou eu, eu muito influenciado pela questão das reformas microeconômicas, você acabou de escrever um artigo sobre essa questão, como é que você está vendo essa coisa das reformas microeconômicas, como é que você está vendo esse processo que aconteceu na está acontecendo na economia brasileira desde 2016, de fazer um conjunto de reformas importantes, ainda que poderia ser melhor do que já foi feito, mas, de qualquer forma, a minha avaliação, pelo menos, é que a gente tem um ganho importante devido a essas reformas, e essa é uma das razões pelas quais a economia brasileira está surpreendendo positivamente com uma resiliência importante. Como é que você está vendo essas coisas, Renato? É Zé Márcio, é basicamente isso mesmo que você acabou de falar, né? Desde que começou o governo Temer, nós retomamos a agenda de reformas, umas maiores, outras menores, mas o governo Temer fez algumas reformas fundamentais, a reforma trabalhista deu uma flexibilidade no mercado de trabalho muito maior do que havia, o número de ações trabalhistas caiu loucamente, é, fim do imposto sindical, isso é sempre um incentivo à formalização do mercado de trabalho e num país onde a, a educação é deficiente, por mais que já tenha melhorado um pouco, mas ainda é deficiente, os trabalhadores acabam absorvendo muito conhecimento no próprio trabalho, né? o on-the-job training, então, num país feito nosso, é, se a população trabalha informalmente, isso é péssimo. Você não tem assim, esse aprendizado no trabalho, tem muito menos do que poderia ter. Então, a reforma trabalhista foi muito importante. O governo Temer fez outras reformas também importantes, como o fim da TJLP. E nós vimos que bastou tirar o BNDES do circuito que o mercado respondeu rapidamente. Hoje o volume de crédito privado financiando investimento somado ao do Bnds, é maior do que era quando ainda havia TJLP. Ou seja, a evidência empírica mostrou que o Bnds é desnecessário. O Bnds durante aqueles anos da, da nova matriz, ele serviu para inibir o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, além de gerar emprego na Avenida Chile e também enriquecer alguns algumas pessoas com muito contato político em Brasília. Outra reforma do governo Temer, menos falada pelos economistas, mas que é uma reforma foi uma reforma muito importante, foi a reforma política, tocada pelo Rodrigo Maia. Mas o fato é que aquela reforma ela restabeleceu a cláusula de barreira de uma forma crescente e acabou com as coligações para eleições de deputados estaduais e federais e também vereadores. Essa é uma reforma que é política, não é econômica, mas ela tem impactos a longo prazo. Nesse governo Bolsonaro, quando Bolsonaro começou a perder o comando da situação, ele fez o pacto com o Diabo, aceitou que houvesse uma reforma política que não chegou a estragar completamente aquela reforma do, do Temer, mas criou-se a Federação Partidárias, que é uma maneira de não implantar a fusão de partidos, que era a ideia inicial da reforma política aprovada em 2016 pelo Rodrigo Maia e o Temer. A ideia era diminuir o número de partidos no Brasil e com um número de partidos menor é mais fácil se gerar coligações governamentais, como os cientistas políticos dizem, o que reduz o, o custo da barganha política. Parte disso, então, foi desfeito pela, pela essa desreforma que o Arthur Lira fez ao criar a federação partidária, mas poderia ter saído muito pior do que saiu. Havia o um plano até de de voltar a ver é, coligação para eleição de deputados, de, que era aquela coisa absurda, você vota numa lista eleitoral que tem 10 partidos, em determinados estados você votava numa lista onde estavam o PT e o PSDB juntos. É, isso, isso foi mantido, então as coligações para eleição não voltaram, isso foi preservado da reforma do Temer de 2017. E a outra reforma do Temer importante foi o teto de gasto, que, como nós sabemos, não é uma, uma uma solução definitiva, mas era um, uma parada para forçar a tomada de decisões políticas. O teto de gasto foi concebido pelo Mansueto para ser um instrumento para forçar o parlamento a tomar decisões políticas. Então, um país onde a despesa vinha crescendo... Acima do PIB há 20 anos. A ideia foi: vamos congelar a despesa em termos reais. Se o PIB continuar crescendo, ainda que pouco, num ritmo de 2,5% ao ano, como a arrecadação do Estado é, federal é 20% do PIB, a, se a despesa tá, estivesse congelada em termos reais, a receita cresceria meio ponto percentual do PIB por ano. Na ocasião, nós precisávamos de um superávit primário de 2,5% do PIB e tínhamos um déficit primário de 2,5%, que foi o que a Dilma deixou. Então, com 0,5% ao ano, ao longo de 10 anos, nós geraríamos o um ajuste fiscal. Isso é o que estava por trás do teto de gastos, que era, portanto, uma forma de forçar a tomada de decisão. Nós sabemos, né, Zé Marcos, que o, o Estado brasileiro ele arrecada 34% do PIB. Né? O Brasil, um terço do PIB, entregue pelo capitalismo brasileiro ao Estado. Isso é o padrão de OCDE, padrão dos Estados Unidos. Na América Latina, esse número é 20%. Então, se nós ainda temos má distribuição de renda no Brasil, isso não tem nada a ver com insuficiência de tributação. Pelo contrário, a tributação é elevadíssima. Só que esse dinheiro não chega no pobre. Esse dinheiro se perde em remuneração elevada de servidores, em subsídios para empresários amigos em uma carga tributária mal distribuída em termos de regimes tributários especiais, aquelas distorções todas. Então, a ideia de ter um teto de gastos é forçar a distribuição das despesas. e Um outro aspecto muito importante no Brasil, o teto de gastos, no fundo, tinha como objetivo enfrentar isso, é... Que o Brasil tem uma característica, né? você que sabe disso, Zé Márcio, mas talvez o, quem está nos ouvindo não saiba, que o Estado tributa bem, só que na hora de usar o dinheiro ele devolve para as minhas pessoas que pagaram. Então o dinheiro não chega bem ao pobre, É pouco dinheiro gasto em serviços públicos que atingem a população e muito dinheiro pago em aposentadorias elevadas, em subsídios, em isenções fiscais, enfim. Então, o teto de gasto tinha como meta forçar o debate político, forçar a tomada de decisões políticas espinhosas. E aí, bom, muito bem, terminou o governo do Temer, o Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência, mas deixou a reforma da Previdência já muito bem debatida. Isso é um aspecto que me deixa otimista com o Brasil, é que a população brasileira entendeu a necessidade da reforma política, da Previdência. Então, ela não foi feita no governo Temer, mas abriu-se caminho e ela acabou sendo feita no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro fez uma série de reformas microeconômicas que você estava se situando e fez a reforma da Previdência. O governo Bolsonaro fez também a criação, criou o Banco Central Independente. O Banco Central Independente não é uma, uma a solução mágica, ela, ele apenas dá, dá mais previsibilidade, mas se não tiver equilíbrio fiscal, com o passar do tempo a independência do Banco Central, por si só, não é suficiente para manter um país estabilizado, nós sabemos disso, mas é um, um, um instrumento de, de redução de incertezas muito grande. E o governo Bolsonaro fez uma série de reformas microeconômicas e essas vão dar muitos frutos, né? Então, o marco regulatório do, do saneamento ele, ele tende a, a, a gerar investimentos com menos risco, um potencial muito grande de investimento. Aí, nós tivemos mudanças em marcos regulatórios em outras áreas: navegação, portos, estrada de ferro, lei de licitação. É, tivemos. Enfim, uma série de reformas microeconômicas que são sempre reformas mais fáceis politicamente de passar, porque a população não entende o que está sendo tratado. Né? Então, o marco do, do, do, do regulatório do gás, por exemplo, são coisas técnicas, muitas vezes até, até pessoas instruídas, mas que trabalham em outras áreas, não, não conseguem julgar bem. O marco o regulatório do gás, por exemplo, eu só fui entender depois que eu peguei alguns colegas de Alguns conhecidos economistas e pedir algumas explicações, coisas mais específicas. Essas reformas foram implantadas. Agora, nós não podemos esquecer, Zé Márcio, que o teto de gasto foi desmontado durante o governo Bolsonaro. Então, teve um primeiro desmonte, que foi a PEC, aquela primeira PEC dos precatórios, e houve essa PEC eleitoral agora, feita as é, vésperas da eleição, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele criou uma, uma armadilha para a oposição e, e isso passou com uma maioria esmagadora. No Senado, foi só o José Serra que votou contra, na Câmara, 90 e poucos por cento a votar a favor de um instrumento que desmontou o teto de gasto. Né? Então, o teto de gasto, quando ele foi implantado, a, a concepção é de que a premissa da ideia era, bom, vamos botar na Constituição, porque, estando na Constituição, é difícil mudar. Uma reforma constitucional é uma coisa difícil. Tem que ter 60% dos votos na Câmara, 60% no Senado, em duas votações separadas, enfim. E esse, esse, essa Câmara e o Senado que nós vimos agora mostrou que mudar a Constituição brasileira é mais fácil do que mudar a convenção de condomínio do prédio onde você mora, Zé Márcio. É, a Constituição brasileira mostrou-se uma verdadeira piada em termos de dificuldade para mudá-la. Então, é, muita gente, muitos economistas de outras correntes, não pessoas feitas em você, eram radicalmente contra o teto de gasto, previam, acham que ia dar problemas, mas eu acho que o problema não era o teste de gasto em si, mas a, a abordagem que foi conduzida. E, e agora nós chegamos num momento onde não existe mais credibilidade para dizer, vou fazer ajuste. Quando você pensar no teto de gasto, né, o governo Temer prometeu que ia parar de, de aumentar despesas, mas não houve corte nenhum, o, o, o, em termos reais. O que houve foi parou-se de crescer o gasto. Gasto em termos de gasto ficou constante, não houve redução de gasto em nenhum momento. Né? E como aquilo tinha uma credibilidade enorme por ter sido amarrado na Constituição, o mercado comprou a ideia, houve queda de juro real no Brasil, nós entramos numa dinâmica de dívida muito melhor. E esse episódio agora do desmonte do teto de gasto, feito com, com o apoio do Bolsonaro e um apoio velado, tácito do Paulo Guedes, mostrou que mexer na Constituição brasileira é fácil. Então, pergunta o seguinte, qualquer ajuste fiscal no Brasil agora não vai poder ser na base da promessa de fazer no futuro. Vamos fazer um ajuste, bota na Constituição, afinal de contas, a Constituição não, não garante nada. Então, ajuste fiscal no Brasil hoje vai ter que ser feito mais no curto prazo mesmo, o mercado não acredita no futuro, porque não dá para acreditar qual é o documento que tem força maior do que a Constituição. Se mesmo a Constituição pode ser modificada é, segundo o governante de turno, não, não há motivo para se acreditar em, em documentos. Né? Então, tem que começar a fazer ajuste no curto prazo. Então, Zé Marcos, para devolver a palavra para você, o Brasil fez reformas desde o fim do governo Dilma, mas uma parte dela foi enfraquecida agora, nesses dois episódios, com o teto de gastos. Vamos ver o que vai prevalecer de agora em diante. Temos que ver qual vai ser, tudo indica que Lula vai ganhar, e nós temos que ver qual é o Lula que vem aí, se é o Lula do Palote ou o Lula do Gui do Bom, deixa eu passar a palavra para você, Zé, para eu não ficar aqui num monólogo. Não, Frangeli, eu concordo inteiramente com você. Na verdade, até vou mais além. Quer dizer, Pelo que você mesmo falou aí, quer dizer, o fim da TJLP é, mostrou não que o BNDES é dispensável, mostrou que o BNDES é prejudicial ao crescimento da economia. Certo? Esse eu acho que é um ponto importante, porque o, a existência da TJLP, da taxa de juros subsidiada para as grandes empresas, via BNDES, simplesmente coibia é, o aparecimento do mercado privado de crédito de longo prazo. Quando a TJLP acabou, esse, esse subsídio acabou, os bancos privados entraram dando, é, dando crédito de longo prazo, o que gerou um. Quer dizer, que foi super importante para aumentar a taxa de investimento. Né? Quer dizer, a taxa de investimento no Brasil saiu de 15% do PIB para. 19% do PIB de 2017 até, do, para, para, até 2021, ou seja, é um crescimento substancial, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. É, a, a reforma trabalhista foi super importante, a gente tinha aqui, é, no começo de 2021, a gente estava aqui na Genial com um cenário relativamente otimista, se comparado com é, o mercado, com a média do mercado, quer dizer, e nosso cenário era baseado em três pilares importantes. Primeiro, o pilar, está certo, é, era a volta da, da, da economia devido ao a melhora na pandemia, a volta do setor serviço. Na verdade, a gente tinha aqui um quer dizer uma avaliação que tinha muito a ver com o que aconteceu lá depois da gripe espanhola em 1918, 1919. Você teve uma volta espetacular é, do setor serviços no mundo como um todo e a nossa avaliação é que isso iria acontecer no Brasil quando é, a pandemia melhorasse, como a, a pandemia estava melhorando no final de 2020, tá certo? Início de 2021, a gente nossa avaliação é que 2021 já ia pegar esse é, esse processo. O segundo pilar importante, tá certo, era exatamente é, as reformas constitucionais, né? quer dizer as reformas que as reformas micro e macroeconômicas que foram implementadas aí ao é dos últimos cinco, seis anos, né quer dizer nossa avaliação é que essas reformas iriam aumentar é, o, é, o, investimento, o investimento privado e aumentar a taxa de investimento na economia brasileira. E a gente sabe quer dizer, que crescimento é fundamentalmente produtividade, e produtividade é fundamentalmente investimento, tá certo? seja em capital humano, seja em capital físico. Então, nossa avaliação era que a economia ia se apropriar desses ganhos de produtividade que viriam a acontecer devido a essas reformas. Finalmente, quer dizer, o terceiro pilar, esses dois pilares foram cumpridos, tá certo? Nossa avaliação é que uma, a principal razão pela qual o Brasil está se mostrando tão resiliente aí, diante dessa crise internacional importante, econômica internacional importante, é exatamente é, esses dois pilares. Mas existia um terceiro pilar, que era exatamente o teto do gasto, cumprir o teto do gasto. E é, esse pilar foi danificado seriamente, né? Quer dizer, concordo com você, a gente, ele foi danificado tanto na questão dos precatórios quanto agora nessa questão aí é, da, da, da chamada PEC kamikaze, seja lá como você quer dar o nome, tá certo? Então, concordo inteiramente com você, eu acho que a economia está crescendo menos do que poderia crescer exatamente porque esse pilar foi danificado. Eu acho que se, se é, o teto tivesse sido respeitado, nós teríamos uma taxa de juros menor e uma taxa de inflação menor do que estamos tendo e, consequentemente, mais crescimento. Então, acho que esse é um ponto super importante. Ainda que, pelo menos na minha, na nossa avaliação, quer dizer, o efeito da da, da, da, da do rompimento do teto, nesses dois episódios, foi menor do que nós estávamos esperando. Nossa expectativa era que o rompimento do teto iria fazer com que, se tivesse um grande aumento do risco fiscal, percebido pelos investidores, é, fuga de recursos do Brasil, desvalorização cambial, aumento forte na taxa de juros, está certo? O que iria inibir os, o crescimento da economia mais do que efetivamente está inibindo. Mas, de qualquer forma, poderíamos ter uma taxa de um crescimento eh, mais elevada se eh, não tivesse rompido esse pilar. Agora, o, o Fregele, eu, eu devo confessar a você o seguinte, eu ainda acho que o teto é útil, eu acho que ele ainda tem uma utilidade, quer dizer, antes de existir o teto, hoje, a gente, eu concordo com você que o teto perdeu muita credibilidade, mas de, a, ainda mantém um de seus é, objetivos importantes, que é o seguinte, quer dizer, é, é, para você furar o teto, você precisa de fazer uma reforma constitucional. E fazer uma reforma constitucional, por mais que tenha se mostrado mais fácil do que o esperado, tá certo? é ainda uma questão difícil. É mais difícil você fazer uma reforma, você furar o teto você ter um teto na Constituição e ter que furar, e para furar esse teto você tem que fazer uma reforma constitucional do que se você não tiver nada como aconteceu lá no governo Dilma. Você foi simplesmente aumentando gastos, aumentando a dívida como proporção do PIB e fechou lá o governo Dilma com uma dívida muito alta como proporção do, Rio do PIB que gerou aquela recessão que nós tivemos lá em 2014, 2015, 2016 que foi a maior recessão da história do país. Então, quer dizer, ainda que eu concorde com você que é, tem uma, uma perda de credibilidade importante aí no teto, acho que a gente vai ter que fazer alguma é, reformulação nessa regra de tal forma que o teto se volte a ser mais crível, ainda assim eu acho que o teto continua útil, ele continua cumprindo uma parte do seu objetivo, que é tornar é, o, o, o aumento de gastos um custo, criar um custo para o governo quando ele tenta aumentar o gasto. Tá certo? Agora, uma coisa curiosa, interessante, que até a aprovação aí dessa PEC Kamikaze, tá é, existiu uma avaliação, entre alguns economistas pelo menos, de que um dos grandes problemas da economia brasileira é que era muito difícil fazer reformas, porque exigia uma reforma constitucional. O que a gente está falando aqui é que, na verdade, é muito mais fácil do que parece dependendo do que, que você quer, que reforma que você quer fazer. Né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante que eu acho que vale a pena é, a gente pensar. Agora, como é que você está vendo o futuro, o, o Eu Já vou falar do futuro já, já. Sobre o teto ainda. É o, o... Zé Márcio, uma coisa é fazer uma reforma antipática, reforma da previdência, claro. reforma de criação do teto de gasto, reformas que impliquem parar de gastar ou aumentar a tributação. Agora, a reforma que implique gastar mais, que foi essa PEC eleitoral aí, aí é facílimo fazer reforma constitucional no Brasil. Nós vimos isso. É facílimo. Você gera é, um consenso entre a casa política. Então, nós temos a, a dificuldade em fazer reforma constitucional no Brasil. Ela é absolutamente assimétrica. Para gastar mais é facílimo, é mais fácil do que mudar a, a convenção de condomínio do seu, do seu prédio. Agora, para gastar menos é uma novela, é uma reforma da Previdência, são décadas para fazer. Né? É, mas, enfim, então esse é um, é um detalhe. Outro detalhe que eu estava pensando quando você estava escrevendo, estava descrevendo aí as suas ideias, o, o mas tem um aspecto interessante... É, quando houve o, a debacle da, da nova matriz, 2015-2016, o país despencou e muito, havia pessoas mais ingênuas, eu diria, chamaria de ingênuos, que achavam que isso podia haver uma retomada depois daquilo, uma retomada firme. Eu nunca acreditei nisso e, a posteriori, a minha desconfiança se mostrou é, confirmada, porque foi o seguinte... Boa parte dos grandes investimentos que ocorreram lá no, no reinado da nova matriz foram investimentos que foram jogados no ralo. Então, Verdade. nós estamos falando de, de, de, de refinarias de petróleo com Perge e Abreu e Lima, onde o dinheiro foi jogado no ralo. Estamos falando de Sete Brasil. É, é, enfim, investimento muito ruim, né? E agora os investimentos que estão sendo feitos agora são investimentos feitos pelo setor privado, com financiamento privado, ou seja, em princípio, temos tudo para acreditar que a produtividade dos investimentos que estão em curso seja muito superior à produtividade daqueles investimentos feitos sob a batuta do PNDS da dona Dilma. Tá certo? Então, isso é, uma, é um aspecto animador do que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, é, você me pediu para falar do futuro. Ô, ô Zé Márcio, é, o quadro que nós temos hoje, é, eu vejo da seguinte forma. Eu costumo dizer, tem um amigo meu que diz o seguinte, quando a gente vai para pro, os países desenvolvidos, você vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos, você tem que quando voltar para o Brasil, para não ficar deprimido logo chega, você tem que fazer uma parada em algum país. Então, se você for para os Estados Unidos, quando você voltar para o Brasil, o ideal é você passar um fim de semana em Caracas, e aí depois, quando você pegar o um voo de Caracas para o Rio de Janeiro, você vai chegar aqui achando isso aqui uma maravilha. Tá? No caso de você estar tá vindo de Paris ou de Londres, você devia parar em Lagos, e depois de Lagos, você faz um voo de Lagos para o Rio de Janeiro, que você vai achar isso aqui uma maravilha. Então, a gente perde um pouco essa noção de que o Brasil não é um país do primeiro mundo, mas é muito melhor do que muita coisa que tem por aí. Né? Em particular, nós podemos comparar o Brasil com a nossa vizinha argentina aqui. Quando eu comparo a evolução institucional que nós tivemos nos últimos 30 anos, que é o período desses dois países redemocratizado, o que ocorreu no Brasil o que ocorreu na Argentina é impressionante. né? Então, o Brasil... Ele ainda tem muito o que fazer, mas a impressão que eu tenho é que o Brasil ele, ele segue uma rota de avanço errático. É dois passos para frente, um passo para trás, mas ele vai mais ou menos na mesma direção. Ele tem recuos, então, mas o Brasil, dito de outra forma, Zé Márcio, é o seguinte, eu costumo dizer que os inteligentes aprendem com a experiência alheia, os medíocres aprendem com a própria experiência e os idiotas não aprendem. O Brasil é medíocre. O Brasil não é capaz de, de aprender com a experiência de outros países, feito a Coreia, Taiwan, Chile. Mas ele é capaz de aprender com a própria experiência. Então, nós fomos melhorando um pouco. Então, tá aí uma reforma da Previdência boa, que foi aprovada. Nós temos um redimensionamento do Estado na economia, reduzindo o seu papel, um BNDS agora já mais amarrado do que era no passado, nós temos, temos essas reformas microeconômicas de que nós estamos falando, alguns retrocessos, mas na direção, mais ou menos na boa direção. Né? Agora, vamos ver o que, que vai haver de agora para frente, porque tudo indica que Lula vai ser reeleito e nós não sabemos quem é Lula. Quem é o Lula? É o Lula do Palote que nomeou Palote Palotti um, um político importante do seu partido e um, um político que tinha sido prefeito de, de cidade importante, então um sujeito que sabe o que, que é ter que pagar uma, uma folha salarial no final do mês. É, um, um Lula que deu carta branca para Palotti escolher como secretário do Tesouro o Joaquim Levi, amigo nosso, formado por Chicago e com experiência do FMI, botar no, no na Secretaria de Política Econômica, Marcos Lisboa, outro grande amigo nosso, que é um economista que tem uma cabeça microeconômica boa, ou é aquele Lula que, que bota um, um Guido Mantega, que vai escolher como assessores, eu não vou dizer aqui o nome, você sabe quem são, que criaram a tal da nova matriz. É, é a gente não sabe qual é o Lula que vem por aí. O que me deixa, o, o que me deixa assim, um pouco desanimado na condição de economista, porque nós, economistas, sabemos falar de variáveis econômicas, de modelos, mas todos os nossos modelos têm as tais das variáveis exógenas. E aquilo que nós não conseguimos explicar, que são basicamente decisões políticas. E decisões políticas passam ao largo do que economistas podem prever. Nós consultamos os nossos cientistas políticos para eles nos darem algumas ideias, mas eu, eu, de um tempo para cá eu venho mais cauteloso em relação a cientistas políticos, porque eles estão muito é, apaixonados, o, o Bolsonaro ele, ele, ele desperta tamanho asco em todo o mundo, que os cientistas políticos agora estão achando que o Lula vai ser uma maravilha. Eles esquecem tudo que foi feito durante aqueles anos e acham que só voltar o Lula está tudo resolvido. Eu sou mais cético, não acho que vai acontecer isso. Então, Zé Márcio, você me pergunta o que é o futuro. Eu te digo, olha, só vou poder começar a responder essa pergunta no momento em que eu souber, por exemplo, quem vai ser o capitão da economia no novo governo Lula. Será que vai ser um ex-governador? com força dentro do partido, ou vai ser um economista oriundo daquela escola lá do interior de São Paulo? Não sei, a gente vai ter que ver. Não, mas o, o, o Fragelli tem um ponto importante, né quando você olha para trás, 2002, tá certo? antes da, da, da eleição do Lula, lá no começo do ano ele escolheu o primeiro é, é, é, o Celso Daniel para ser o coordenador do programa dele. Exatamente. O Celso Daniel tinha sido um prefeito de uma grande cidade do interior de São Paulo, Santo André. Tá certo? Depois ele escolheu, ele teve duas chances, depois o Celso Daniel foi assassinado, ele escolheu o Palocci para ser o coordenador do programa dele. Novamente, era, foi uma pessoa que tinha sido é, prefeito de uma grande cidade de São Paulo. Ele não escolheu um acadêmico, como você está dizendo aí, que não, tinha, que não sabia fazer conta, que não sabia o que, que era uma folha de salários, um déficit público, quais são os custos. Tá? Ele escolheu uma pessoa que, é, bem ou mal, tinha alguma experiência no setor público. Então, ele mostrou lá em 2002 que é, ele tinha esta preferência. Tá certo? Ele, ele teve duas chances, e nas duas chances ele escolheu uma pessoa com esse perfil. Desse ponto de vista, quer dizer, é, você pode. É verdade que depois ele caminhou na outra direção, mas, quer dizer, é, é, com base aí nessa história, é possível que ele escolha um ex-governador um ex do Nordeste, que sabe exatamente o que é um déficit público, etc. A gente não sabe, tá certo? Mas eu acho que esse é um ponto, é um, é um sinal positivo se por acaso o ex-presidente Lula eh, se eleger novamente ainda que eu não tenha tanta certeza de que vai ser que ele vai ganhar a eleição mas isso acho que é outra discussão tá certo acho que as, as pesquisas estão eh, mudando devagarzinho e tal isso é uma discussão mais complicada que a gente eh, não tem tanta... é exatamente não tem tanta capacidade para falar agora é eh, o que me preocupa na verdade é o seguinte, nós fizemos um conjunto de reformas espetacular aí nos últimos seis anos, reformas macro e microeconômicas, reformas super importantes que, não tem, na nossa avaliação, tem afetado decisivamente o bom comportamento da economia brasileira nos últimos dois ou três anos, tá certo? Agora, é, quando você olha o passado você é, é, não tem nenhuma reforma importante que o PT fez ao longo dos 14 anos de governo Nenhum. certo eles fizeram uma reforma da previdência muito fraquinha e que demorou 10 anos para ser implementada tá certo e acabou tá certo então é isso me preocupa mais né? quer dizer porque bem ou mal quer dizer o que o, o que o passado está me dizendo é o seguinte olha, existe uma chance que não é desprezível de que ele escolha lá um, um ex-governador do Nordeste que tem uma experiência administrativa razoável e que não vai fazer maluquices que foram feitas no governo Dilma por essas pessoas, por esses acadêmicos que a gente está falando. Agora, é, a probabilidade de você ter continuar com a trajetória de reformas que tem é, sido fundamental para gerar crescimento de longo prazo é muito pequena, porque o PT não acredita em reformas. O PT só acredita em investimento público e em gasto público. Então, é, esse, para mim, é o grande problema, Fragélio. Quer dizer, é, eu tô, quer dizer, não é que eu não esteja preocupado com a questão fiscal de curto prazo, porque eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Mas eu acho que existe aí uma experiência acumulada que meio que é, é, é, aumenta a probabilidade de que é, é, essa questão fiscal não seja um desastre. Num possível terceiro mandato do ex-presidente Lula. Agora, a história também mostra que a probabilidade de você ter reformas estruturais importantes que geram crescimento de longo prazo é muito pequena, porque o PT já mostrou que não acredita nessa coisa de reformas, que isso é coisa de neoliberal reacionário. Certo? Você tem toda a razão. Você falou da, da reforma da Previdência do, do PT. Quando quando começou o governo Lula em 2003, foi aprovada aquela reforma da Previdência que era, que era muito corajosa no que diz respeito à Previdência dos servidores públicos. Isso. E a reforma aprovada na ocasião, com apoio do PSDB, com apoio do Centrão via, via Mensalão, né, que muita gente diz que o Centrão apoiou aquilo porque recebia Mensalão, eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é o seguinte, é, aquela reforma foi uma reforma muito corajosa, porque o resultado dela é o que, que é? Servidores públicos, a partir daquele momento, os novos servidores públicos, passariam a ter suas aposentadorias pagas pelo Tesouro até o teto do INSS. E o que ultrapassasse o teto teria que ser financiado por um regime em regime de capitalização, um FUNPRESP, que foi criado depois essa reforma foi aprovado um fundo de previdência em regime de contribuição definida ou seja, a viúva não garante nada. Se tiver roubo, o problema é de quem vai receber o benefício. Só que estourou o mensalão em 2005 e havia uma percepção, tenho a impressão que a percepção do Lula é que ele corria o risco de, de perder o mandato ali, pra, o Lula foi buscar apoio político nas suas velhas bases, que eram os sindicatos, que estavam contrariados com aquela reforma, né? sobretudo sindicatos de servidores. E aí o Lula, que é um, um hábil negociador do, da, da negociação política, o que, que ele fez? Ele, ele mandou a reforma para o Congresso, mas não fez nenhum esforço político para que aquilo tramitasse. Então a reforma ficou dormitando no Congresso até o fim de seu mandato, e eu diria que foi a única coisa, única, não sei, mas talvez a, a grande, tem que dizer alguma coisa boa que a, aquela senhora fez. <risos> e aquela senhora, ela, ela, ela, ela pegou essa reforma, tirou da gaveta e falou, num contrato, nenhum servidor, enquanto isso aqui não estiver regulamentado. E aquilo foi regulamentado. Passou a regulamentação, a partir de 2013, os servidores contratados, foram todos contratados, sobre esse novo regime previdenciário. Isso foi uma grande mudança. E essa foi a mudança feita pelo PT, inteiramente feita pelo PT. É, como você bem disse, o PT não tem uma cabeça reforma, reformadora, não está não, não no DNA deles, mas eles aprendem com os próprios erros, o, o, o Zé Márcio. Então, é possível que eles estejam vindo aí com, com uma uma tentativa de, de, de, de, de, de repetir aquilo que deu certo. Diferentemente de você, Zé Marco, eu, eu tenho mais confiança de que o Bolsonaro vai ser derrotado do que o contrário. Eu acho que o Bolsonaro ele, ele não vai, ele vai chegar ao segundo turno, mas vai ser derrotado no segundo turno é, por motivos evidentes. Não vai dar tempo dele se recuperar. Mas a questão é saber assim, quem vai ser, então... O gestor da política econômica do PT, vai ser um, um ex-governador poderoso do PT, com capacidade de convencimento dentro do partido, ou vai ser uma pessoa mais fraca? Você bem citou que o, o, em 2002 o Lula nomeou o Celso Daniel e depois o Palote. Até agora nós não temos um nome despontando como sendo o nome que seria o substituto do Celso Daniel ou do Palotti. Você saberia me dizer que nome é esse? Eu não sei. Para mim isso é um, é um mistério. Né? É, então, permaneço cético em relação ao que vem por aí. Não, quer dizer, é difícil saber qual vai ser o nome. Eu posso te citar as possibilidades. né? Você tem vários governador, ex-governadores do Nordeste que foram bons governadores. É verdade que é muito mais fácil você é, ser é, responsável fiscal nos estados, como governador do estado, do que como presidente da república, pela, pela simples razão de que o estado não consegue emitir título e financiar e, e criar dívida, então, quer dizer, tem que, de alguma forma, tem que se manter dentro do orçamento mas você tem lá o governador do Ceará, o governador da Bahia, o governador do Piauí, todos eram governadores do PT, tá certo? que foram relativamente responsáveis do ponto de vista fiscal. Então, quer dizer, os nomes estão aí à disposição do, do, do ex-presidente Lula, se ele, se ele efetivamente é, conseguir se eleger novamente. Não é por falta de nomes. É por objetivo, a pergunta que a gente não consegue responder é o que está que na cabeça do presidente Lula e se efetivamente ele vai ser capaz de é, é, é, dobrar, eu vou usar essa palavra, dobrar o PT caso ele efetivamente queira ter uma política fiscal mais responsável. Bom, Frangélio, foi um prazer enorme ter você aqui, acho que não quero tomar mais eu, seu Márcio, tempo. Muito queria... boa conversa. Fala, eu fala, que fala, fala. Uma coisa que nós não falamos aqui, que é o seguinte. Fala. É, a gente está falando de reformas, né? É, tem uma reforma que eu acho que é mais importante que as outras. Quando começou o governo Bolsonaro, se você tivesse que escolher uma reforma só, eu tenho certeza que você, Zé Márcio, assim como eu, escolheria. Pô, só dá para fazer uma só? Hum. Meu Deus, só uma, não é muito pouco, tem que fazer mais. mas Não, não só pode ser uma. Previdência. tá certo? Agora claro. nós temos uma situação anal, Tem várias reformas que têm que ser feitas, mas tem uma que é mais importante que as outras. E eu aponto o Eu acho que a reforma da tributária, a reforma tributária. Da tributária, ela se desmembra em duas reformas completamente distintas, que são complementares. Uma é a reforma da tributação sobre o consumo. Nós temos que criar um IVA e o projeto correto é aquele do Bernardo Apia, lá que originou a PEC 95, que o governo Bolsonaro não quis tocar adiante. Essa reforma é a reforma para gerar eficiência econômica. O país é um, hoje é um país cheio de problemas a estrutura tributária do consumo brasileiro prejudica a indústria. Prejudica o comércio externo, prejudica o comércio doméstico. Um Estado comercializar com outro, é prejudicar, o país não, não, não comercializa nem consigo mesmo. A distorção completa, e isso tem solução técnica, que é aquela PEC que estava que sendo discutida. O Rodrigo Maia tinha encampado aquilo, aquele Baleia Rossi era o, o relator, mas aquilo, com o advento Arthur Lila, aquilo foi, foi engavetado. E a segunda reforma tributária é uma reforma para tratar de renda. Nós temos hoje no Brasil vários... Se você perguntar para mim, os ricos pagam pouco ou pagam muito de imposto no Brasil? Zé Marco, eu só, só, só posso responder essa pergunta se você me disser qual é o regime tributário desse rico. Porque se for um executivo, um alto executivo diretor de uma grande multinacional, contratado em regime CLT na margem da produtividade marginal do trabalho dele, ele paga 40% de imposto, sem incluir a despesa sob folha que o empregador paga. Agora, se ele for um grande economista, consultor, for um grande cirurgião, um grande advogado, então ele não paga nem 15%. Né? Então, é um, é um sistema tributário completamente insano em termos de gerar distribuição de renda às avessas. Então, são duas reformas tributárias completamente distintas. Uma é, a, como eu citei, a criação do IVA, que é uma reforma para gerar eficiência econômica, e uma outra para gerar mais equidade tributária. Mas essas duas reformas, elas para serem tocadas, precisa muita convicção política, e aí é que eu não, não acredito que o PT faça. Certo? Eu concordo com você, não é a DNA do PT fazer reformas que exijam tamanha, decisão política. Eles provavelmente vão segurar a questão orçamentária para a economia não descarrilhar em crises econômicas, mas daí, para mudar a taxa de crescimento de longo prazo do país, isso não está no DNA do PT. Concordo, concordo que a reforma tributária é a reforma mais importante, tá certo? É, é, eu acho que vai ter que ser feita, alguma coisa vai ser, vai, vai ser feita, tá certo? Não necessariamente a reforma do API, que é uma boa reforma, mas... É, não me parece tão fácil, né? quer dizer, eu acho que é mais difícil do que parece, na verdade, porque você tem aí um problema de mudança na estrutura tributária muito importante, tem muito lobby contra, eu participei um pouco lá no começo dessa discussão é, e realmente é impressionante, tá certo? A quantidade de lobbies contra e a favor, é difícil de, de saber, mas de qualquer forma, eu acho que alguma se, se for um governo PT, eu, eu já falei, eu acho que vai ser pouco provável que você tenha alguma reforma, muito menos essa reforma, que é super difícil, tá certo? Então, é, mas é, eu concordo com você, eu acho que a gente precisa fazer a reforma tributária o mais rápido possível, senão fica muito difícil você fazer comércio, etc. Bom, Renato, prazer enorme ter você aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi uma boa conversa, tá certo? É, não sei se você quer falar mais alguma coisa, é... Não, não, já falei o que eu tinha que falar, foi, foi muito agradável, Zé Márcio. Estava devendo essa conversa aqui há muito tempo, por conta desse meu horário de aula aí, mas você conseguiu com a sua habilidade fazer esse encontro num outro horário que me permitisse participar. Agradeço a você e, e, e estamos aí para... Vamos ver o que, que vai acontecer, mas adianta a gente conversa de novo, porque vem muita informação nova aí nas próximas semanas.